Respeita, com o respeito, beleza? Respeito o seu voto, você é cria. Viva a rabatada de antigamente, mano, aí, sem hipocrisia. Respeita a sua história. Respeita a sua história na rua. Mas e você aí do lado? Você tem a história? Se tiver, me fala aí, qual é a sua? É de... é de... é meuんだio, você tá aí, apresentador. Aê, Léo, fala pra mim, na humildade mesmo, de coração, o primeiro round você levou? Não levou, não. O mano falou que não levou o primeiro round E é isso aí Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que no carrimô ou o Nelk é MC? Oi.